Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, chá de hoje com algo de familiar. O nosso entrevistado de hoje tem 25 anos, mora em Brasília, foi sétimo lugar em Romênia e também sétimo lugar em Bahia. Ah. Já tive sensação antes, estou tendo um déjà vu. Seja muito bem-vindo, Rafa. Oi, Álvaro, oi, gente, tudo bem? Sétimo de novo, né? Mesmo lugar, mesma entrevista. A lágrima já está aqui, ó. Descendo. é eu conheço essa dor porque foi a minha colocação também, é o é o, o, sair em sétimo lugar, porque é, é onde as coisas... É onde a reta final se desenha mesmo, né? Onde a, a final se desenha. Você fala, não, virei 5 tá, e agora eu... vai. <risos> é, então, antes da gente começar a conversar, que eu tenho certeza que vocês estão super ansiosos para ouvir o Huffling, é, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal faz aquelas coisas tudo, tem mais alguma coisa, ativa o sininho para você ver na, na, na antes das pessoas, eu tinha que anotar, né, para não esquecer, mas já, mas farei isso, fica espontâneo, vocês preferem que eu sei. Ô é... <risos> oh, Raflin, deixa eu te matar uma curiosidade ao vivo, antes ah. da gente começar a falar do jogo, qual que é a origem do seu nome? Eu falo que minha mãe tava bêbada, queria colocar Rafael e falou tipo um Rafa sabe? Tipo, é isso. <risos> mas, é... Ela fala que é mistura de dois nomes, um do meu primo e outro que ela queria, que é Rafael e Farley. Aí ia ser Rafley com Y no final. Ela, graças a Deus, odiou essa ideia e botou um M e ficou Rafael. Gente, é um nome inventado mesmo. É, que delícia, adorei. Mas tem outra pessoa aqui no Brasil que tem esse nome, lá no, no Nordeste. Ela já procurou. Você sabe? Olha, a, peça, a gente conversa de coisas nada a ver com o jogo. Nada. Você sabe que tem, tem um Diogo Álvaro também, que existe Diogo com Y também. É bizarro. No Brasil? Sim. É. Nossa, Deixa... Oi? Não, tipo, só tem duas. Eu acho que só tem dois mesmo no Brasil: um, duas vezes no sétimo lugar e outro. E o outro que ainda não conhece o Survivor VD. <risos> ah, falei do Nordeste. Para a gente ter dois que... <risos> Aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Anjo. Você, em Romênia, teve uma trajetória é, muito diferente, né? Muito específica, muito difícil de se repetir. É, a tribo foi dizimada, você ficou ali no meio. Mas tem algo que eu vejo similar no seu perfil com, de Romênia com o que você jogou em Bali. Você tem um jogo mais discreto. Você aparece menos. Você deixa para aparecer na hora certa. Você deixa para as pessoas começarem a falar o seu nome na hora que não tiver mais jeito. Então, é uma leitura correta da minha parte. É, não é. É porque assim eu nunca, eu, eu, na, na verdade, joguei duas vezes na minha vida, Romane e Base, né? E joguei um festzinho aí, mas não conta. É, e nas, todas as vezes que eu joguei, eu prefiro fazer esse jogo mais, principalmente no começo me deixar mais, sabe, under the waiter, ficar ali tranquilo, fazer, tipo, agregar muita gente a, a, ao meu círculo de informações de amizade, pra que depois, quando vai chegando perto da Merge, eu começar a agir mesmo. Acho que é um, uma leitura certíssima do meu jogo, inclusive. Obrigado por falar isso, não vou conseguir mais jogar, então. <risos> não vou conseguir mais jogar. A senhora falou, pô... Não, ganhei. É, olha, então conta assim amigo. <risos> e fiz a mesma show, inclusive. <risos> é, eu acho que é um jogo eficiente, sabe? Porque, assim, é, você fazer um jogo Under the Raider bem feito, você não entra além de frente do tiro, né? Tipo, você não é pisado, cedo. E aí você tem tempo de deixar essas pessoas serem eliminadas antes de você. E aí depois, quando, é, quando você veja, quando as pessoas virem, você já tá ali. E as próprias pessoas bom. dentro do jogo também Elas, elas sabem que você está jogando bem né Quando as pessoas estão dentro do jogo Então você não tem aquele perigo de achar Que quando você é, for para a final As pessoas não vão saber que o seu jogo é bom Porque lá dentro todo mundo sabe que o seu jogo Está under the water, mas está bom Porque tem uns jogos, né depois eu vou falar aí Durante a... <risos> o vídeo mas não é tão <risos> Entendi é... Aliás né? Esse vem... Essa vem sendo uma pauta Será que a gente vai ter uma final... Que o júri não vai gostar, embale, é tá uma coisa, é uma questão. Uhum. Bom, amor, é, antes, então eu vou fazer uma coisa que eu fiz parecido com o Sérbulo, com o que eu acho que vai funcionar no seu caso também, porque eu acho que no começo do jogo a gente já tem muita informação, a gente Sim. já sabe bastante do que aconteceu ali. Uhum. E, e eu queria começar com você perguntando uma coisa sobre a tribo do POP, sobre a. quando vocês foram para a GUNG na, na primeira divisão, na primeira SWAP. Mas antes disso, você acha que teve alguma coisa, alguma relação que você construiu que foi importante para o seu jogo? Alguma coisa que você acha que seria legal as pessoas saberem sobre o seu começo de jogo? Sim, o começo de jogo, querendo ou não, por causa da Twitch foi um pouquinho parado e todo mundo já falou nos vídeos e realmente aconteceu isso. É... Mas assim, enquanto o jogo estava parado, estava conseguindo ganhar as imunidades, eu consegui fazer um bom número de, de relações assim, bem fechadas, assim, e a mais importante talvez tenha sido a do Adriano, no começo do jogo, que a gente jogou justiça, jogo do dia 2, e a Mari, né, acho que o alvo meio da Mari a gente já vê, assim, na temporada já, assim, Rafa e Mari, uma pessoa só, desde o início, e o Léo também foi uma pessoa que eu comecei, tipo assim, foram relações fortes que eu construí durante o tempo que eu conseguia ficar imune com na, as nas, nas provas, foram essas três. A gente que... viu como a relação com a Adriana é forte, a gente viu bem. No voto dele, né? <risos> tá. É, não, beleza. Tudo bem. Aí teve a swap, a primeira swap, a swap Sim. da tribo, a swap pela popularidade da tribo. Aí você foi parar na tribo dos pops, a, a Gung Sim. É, e eu estou perguntando isso para todo mundo que vem aqui, que foi dessa tribo, porque cada pessoa me dá uma resposta diferente. Então eu quero saber no final o que, que realmente teria acontecido ali. Se você tivesse ido para o CT sem a Bruna pedir para sair, o que, que teria acontecido naquele, naquele CT? Então, eu acho que a Mariana não tinha saído. Não teria saído. Muita gente está falando que a Mariana ia sair, né? Não teria saído. O alvo naquela rodada, infelizmente, era a Bruna mesmo. Mas, como a Mariana não queria a Bruna, a gente ia mirar em outra pessoa. Que seria talvez a Samira, com certeza. Seria eu, Mari, Bruna. E eu ia tentar puxar o Adriano e a gente ia mirar na Samira. Talvez a Samira teria saído ali. Porque a gente via a Samira, Bia e, e Nayara como um trio muito forte naquela, naquela, naquela configuração, sabe? Então, a gente não, não teria sido a Bruna, não, nem a Mari. Teria sido a Samira. Muito bem. Vamos deixar o Adriano chegar aqui agora para a é, gente poder esclarecer. Vai é. falar que ele, eu. <risos> A gente esclarecer de uma vez por todas. Porque eu adorei essa twist, e eu já falei isso em todos os chás, eu tenho uma dó que ela durou pouco tempo, que eu acho que teria sido lindo ver vocês guerrearem ali. <risos> Bom, é, aí teve a segunda swap, e você ficou numa posição mais confortável de um lado, né? uhum. e o pessoal da, dos seus aliados, se eu não estou enganado, ficaram numa posição um pouco mais delicada na outra trilha é, e aí, ontem, no voto do Adriano, ele falou que, é, quer dizer, eu presumi que o voto é do Adriano, tá? Não sei se é não, mas acho que sim, porque, né? Acho que ficou meio óbvio que, de quem era o voto. Uhum. É, é, mas ele falou que o ídolo que ele usou para eliminar a Nayara era seu. E essa informação é uma informação nova para as pessoas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como é que foi essa <risos> da eliminação da Nayara. Foi porque, assim, o começo do jogo, é... eu, Nayara, Argo e Adriano fizemos uma aliança, acho que a Nayara falou isso no chá dela. E aquela aliança estava bem forte até um certo ponto. E aí a gente teve a Suap. A segunda, que foi quando a gente caiu na tribo com o Kaique, com o Rainer e com o Samira. E aí, mais o pessoal, eu, Mariana, enfim. E aí nessa tribo, quando aconteceu a primeira. A primeira noite, assim, assim que aconteceu a Suap, o. Kaique veio perguntar para mim dois nomes e eu porém, soltei o nome de Rainer e Samir, que eram os dois principais aliados dele. E aí ele vazou para os dois. O Iago já estava é, mais comigo nessa época. Ele vazou para mim que o Kaique tinha vazado. Enfim, aí eu fui conversar com o Nayara sobre eliminar Kaique. E Kaique é aliado de, de Nayara na, naquele, naquela aliança dos sete alvinhos né, que eles tinham. Então, a Nayara Estou. começou a desconfiar de mim, porque ela achou que eu estaria começando um movimento de eliminar os, os grandes alvos. E aí ela foi falar para Adriano, e aí eu e Adriano ficamos putos, porque a Nayara estava me botando contra a parede. Enfim, começou aí um movimento contra a Nayara, meu e do Adriano. E aí, chegou na, na eliminação dela, foi assim, a, o Adriano sabia que eu estava com o ídolo, porque a gente estava junto desde o início. E aí a gente fez um plano, e aí ele falou assim, me passa o ídolo, porque se der merda eu uso o ídolo pra salvar a Jaque, porque eles iam votar na Jaque, né? Todo, todo mundo ia votar na Jaque nesse conselho. Ele falou, eu vou falar pra Jaque, perto do conselho, é, que eles vão votar nela e eu vou usar o ídolo nela e que ela vai salvar e a gente elimina a Nayara. Então eu falei assim, putz, vamos, porque eu não quero a Nayara no jogo, ela vai me perseguir durante a merge todinha. E aí eu dei o ídolo pra ele, sabendo que ele teria flores suficientes pra pegar um novo ídolo na merge e me dar. Foi o ídolo que eu saí, <risos> inclusive então foi mais ou menos ah, isso, sabe, assim, elimina na área porque ela vai me perseguir na mão, eu já tenho certeza. Aí, oh, na senhora, hora... Eu vou chegar no ponto crocantíssimo, que é o, o, o você ter saído com o ídolo, que você acabou de confirmar, mas enfim, calma. Ah. Aí tá, aí ele, ele foi então e fez aquele movimento maluquíssimo e maravilhoso. Foi, não precisava nem ter usado o ídolo, né? Porque a Jaque ficou imune, e aí ele fez. A... Ele veio falar pra mim no privado, amigo, a Jaque ficou imune, eu acho que a gente vai ter que eliminar o Sardinha mesmo. Aí eu falei, não tem nenhum jeito de eliminar a Nayara, nenhum jeito. Aí ele falou, tem. Aí eu falei, só vai. Aí foi quando ele fez o. Tá, eu printando tudo, jogando pro Sardinha, que a Nayara tava mirando ele, jogou pro serve aí fez um descambal na tribo toda, e aí ele conseguiu eliminar ela, e combinou naquele CT maravilhoso. E pra mim foi ótimo, porque por trás eu falei assim, ele, ele tomou o alvo todinho. E eu eliminei uma pessoa, eu eliminei uma pessoa que, que ia me perseguir na merge. Mas gastou meu ídolo, né? Fez um showzinho. Então foi uma... foi uma. Realmente foi uma estratégia combinada entre vocês. Eu, ele e o Iago, praticamente. Foram nós três que combinamos, mais ou menos. Ah, e qual foi a participação do Iago nisso? Iargo é um nome novo nessa história. Qual é a participação dele é porque nisso? Eu e o Iago já tava formando uma aliança, nós três bem unidos, assim, porque a gente vinha dessa tribo junto com a Nayara, dessa tribo não, dessa aliança com a Nayara. Aí a gente tava mais juntinhos, mais eu e o Adri do que com, com Iargo. Oh, Iargo, o Iago. O Iago, do papel dele era. <risos> Talvez incendiar um pouco as coisas na, na aliança, assim, pra falar assim, vai, faz mesmo porque o Iago tinha conexões que a gente não tinha né, nas outras tribos, com a Isabela, com a Bia aí ele traz informações desse povo, mas assim não sei e o papel dele não sei porque o dono desse blind é o Adriano, isso eu posso falar ele conseguiu mesmo o meu tá, e aí você falou que ele tinha florzinhas depois pra comprar o novo ídolo e ele Sim. comprou o ídolo e te deu, por isso? Foi, oh, ele comprou o ídolo, ficou umas duas rodadas ainda com ele, mas resolveu me devolver, tipo, como forma de trauma. obrigado pelo ídolo, porque ele usou aquele ídolo pra se salvar naquele CT, né, porque é, ele, tudo, tudo que ele tinha feito naquele CT podia ter voltado contra ele ao mesmo tempo, então eu falei, vai, ah, usa o ídolo pra te salvar, que eu não quero te perder agora, tu é meu principal aliado, ele usou, tomou acho que só um voto, né, e ele falou, toma, toma o meu ídolo em troca do, do, do favor que você me fez. Aí me deu e sangue frio de vocês dois de ir para esse CT um contra o outro ele com o Hidro que ele tinha te dado e você sabe. Ai gente, que desespero! Esse CT eu já vou chegar lá, mas eu tô desesperado sem ter participado. Ai, ai, ah, yeah. tá é, muito bem, amigo. Então entendi até aí e aí as coisas começaram a ficar um pouco melhor desenhadas e é, a maioria mais depois da eliminação da Nayara e do Kaique, formou-se uma maioria mais sólida. Quer dizer, até a página 2, né? Com alguns uhum. e tudo mais. sim Mas vocês foram muito acusados pelas pessoas que saíam de fechar as portas para a minoria, de não conversar com a maioria, uhum. com a minoria, de, de não de não dar abertura nenhuma. E as pessoas ficaram assim, isso não se faz isso em survival. Você nunca sabe o jeito de amanhã, você podia ter uma ou outra swap, as pessoas ficarem na merda e precisarem das e... pessoas. O que tem dizer sobre isso? É, assim, eu considero como um erro meu, mas não foi um erro tão grande para mim, porque assim, que não, faz parte da estratégia também não falar com eles, porque assim, quando eu falei com o Kaique sobre o Rainer e a Samira, na mesma hora vazou. Então a gente estava com medo de falar qualquer coisa para as pessoas que estavam no Boro e elas usarem isso para reverter tudo e, entendeu? Tipo, um, um nomezinho errado que a gente solta um printzinho errado, a gente já se lascava, por exemplo. Então a gente ficava com medo de como, falar com eles. Como o Sérvulo fez com o Otávio, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Fez com o Otávio jogando ele contra a gente. Deveria ter eliminado o Otávio naquela rodada, né? Mas vamos deixar isso para depois. <risos> Mas o. Aí a gente tava com medo de falar isso com eles. E eles usarem isso contra a gente. E a gente acabou também pecando em não falar realmente nada. Acabou que a gente não estava falando nada com eles. Talvez é... ah, até, tipo assim, porque não tinha assunto. A gente ia falar sobre o quê? O Sardinha não gosta de conversar muito sobre a vida. Ele gosta de ser direto, conversar sobre o jogo. Então, eu não tinha nada para falar de jogo com ele. Porque eu não estava nos meus planos, entendeu? E o sérvulo era a pessoa que, assim, de todos eles, assim, era a pessoa que eu mais confiava. Mas teve uma hora que a gente teve que eliminar ele também. Tipo, de falar com uma pessoa, eu falei mais com o cérebro. Com o resto, realmente, a gente não falou muito. Mas acho que foi a estratégia do, da maioria que agora vai, vai cair em cima deles no júri, né? O júri vai cair em cima das pessoas que ficaram com esse... É, você acha que você vai ter um pessoal? Pro pessoal que vai ficar? vai com certeza, eu vou falar também. <risos> Aquele que quer fazer alguma coisa no júri, né? <risos> Vocês não falaram com ah, o <risos> E você também. Não... Ah, aquela de <risos> é, eu acho Olha, eu tanto... queria ter conversado com as pessoas. Eu... E aí vocês não deixavam. <risos> Amém, ah, amigo. Vou adorar. Que já... Aguarde que o Júlio vai ser trocado. Sim, eu concordo também. Bom, você é o primeiro eliminado depois que a minoria acabou. Uhum você acha que se você tivesse feito algum plano envolvendo a minoria as coisas poderiam ter sido diferentes ou você acha que não teria feito diferença para você? Olha, eu acho que talvez eu acho que a única coisa que faria diferença era ter confiado no Sardinha, e no Servo na rodada que eles estavam jogando o Otávio contra a gente e ter eliminado o Otávio mesmo assim. mas botando uma perspectiva completamente assim, delugional de que aquele momento a gente teria feito isso porque aí talvez agora é, o jogo estaria mais aberto, porque o Otávio ele é uma pessoa que ele não tem fidelidade com absolutamente ninguém no jogo. Ele não tem, desde o ele não tem, então agora não sei porque eu acreditei que ele teria, né? E o jogo dele é esse, de não ter fidelidade a ninguém, tá lá solto, quem quiser usar usa, quem não quiser não usa, e assim ele chega na final. É... <risos> <risos> Você vai ver. E aí, <risos> é, talvez ele nada ele naquela rodada, teria sido bom porque teria mais dois alvos grandes, seria o Sardinha e o Cervo antes de, de virem em mim, por exemplo. Aí talvez eu estaria no, no F6, no F5 aí. Entendeu? É. Mas teria sido, a é. diferença teria sido essa, eu acho. Aí eu acho que vai ser o maior erro do meu game, talvez. Sim. E, e, e outra coisa, você acha que alguém cometeu um pecado muito grande tendo ficado com vocês, sem abrir para a minoria? Você acha que para alguém vai ter um preço muito alto isso? Que tá no jogo ainda? É. Talvez o Iago, acho que o Iago poderia ter jogado mais com, com a Bia, por exemplo. Acho que o maior erro do, do Iago foi ter eliminado a Bia, por exemplo, naquela rodada que ele se auto-colocou no Boron. eliminou a Bia, que era uma das pessoas que tava contando com ele. Fez, na cabeça dele, ele tinha feito uma aliança. É porque você pode falar dessa, dessa jogada, rapidão? Pode, do... é claro. É, o Iago propôs que a gente fizesse uma aliança de seis sem ele, só que essa aliança já tinha já estava feita há muito tempo. E aí <risos> <risos> ele não sabia. E aí é... ele falou que nós seis votaríamos na Bia e ele ficava segurando a Bia para não acontecer alguma coisa. E... e enfim, ele se auto colocou no Boron e não conseguiu sair nunca mais desse Boron e tá aí até hoje. Talvez o que segura o Iago até o final agora só, só são as provas de imunidade, mas não sei se isso vai dar prêmio para ele não. Só se a gente fizer um Mike 2.0, né, no Survival. Então acho que a jogada... Você acha, então, que... Pode falar. Você acha que na hora que o Iago não ficar imune ele vai sair? Vai. Ou as pessoas acham que ele... Assim, eu acho que a maioria não acha que ele tenha jogo suficiente para ganhar numa final e vai levar ele para final. Mas não sei, eu acho que... Ele irritou muita gente no último desafio, Álvaro. Ele tava muito arrogante e falando... Tipo, ele estava com mais de 10 pontos à frente da Mariana e, e tinha alguma coisinha Se assim, Ele já falava. Yuri, não sei o que, é paroxítona, tava todo mundo irritado já. Tipo, na ligação que eu tava, estavam todos irritados. Entendi. <risos> Amor, então vamos falar sobre isso. Não, daqui a pouquinho eu vou falar. <risos> daqui a pouquinho. É, eu quero, eu quero falar, eu quero entender a cabeça das pessoas, porque assim, as pessoas ficam falando. Vamos fazer uma final decente, uma final que todo mundo quer, que o júri vai ter prazer de votar. Mas quem faria isso? Quem, quem você levaria pra final? Se eu fosse Aliás, falar... não. Ah. Calma, não me agora. Que eu já vou te fazer uma outra pergunta que vai emendar com isso aí. Bom, é... e o que, que. Então vamos falar sobre o, o CT que te eliminou. É... O que, que você esperava que tivesse acontecido nesse CT? É porque assim, é... chegou no F7, tá eu, Iago, Jaque, Mariana, Otávio, Léo, estamos lá unidos e aí a maioria vai ter que quebrar de alguma forma. Até agora qual é o jogador que tá mais visado e que todo mundo fala que chega na final vai vencer de 10 a 0 de todo mundo? Adriano. Eu votaria, se o Adriano chegar na final, eu falo, ele vai ganhar meu voto, não tenho o que falar porque ele foi o melhor jogador, eu vi o jogo dele durante a temporada, acompanhei do lado, ele é o melhor jogador da temporada. Aí eu pensei, ninguém vai querer deixar o Adriano avançar, porque o Adriano tem uma jajá que tá colada com ele, assim, de um jeito que não solta. É até engraçado ela falar no meu voto que, que eu tô, tava escondendo atrás de jogo de pessoas, sendo que ela que tá desde o início se escondendo aí, né? Aí depois eu falo mais da Jaque. É... <risos> e aí eu pensei, ninguém vai querer ir contra, ninguém vai querer encontrar essa ideia, ainda mais que eu, Jaque, eu, Mariana e o Léo estávamos mais unidinhos, e sobrava o Otávio e a gente puxou ele pra gente. Eu tava conversando com o Otávio desde o começo do jogo também. A gente tava se prometendo no F2. E eu pensei, bom, o Otávio tem a visão de que ele não tá bem pro júri no jogo dele. O Léo também o povo sai falando mal dele, né? Que ele não tá conversando com ninguém, tananã. E aí eu pensei, os dois, eles vão se juntar muito essa hora. Porque é a hora deles dois agirem e tomarem controle do jogo. E ter muita coisa pra falar no final, os dois, o Léo e o Otávio. Aí eu pensei que o Léo e o Otávio estariam muito unidos Eu e o Mariano unidos, nós quatro Conseguiríamos eliminar alguém de lá Porque eu não achava que o Otávio iria trair a pessoa Que ele tem mais chance de bater no, no FTC, que é o Léo Entendeu? E ele sabia que o Léo ia votar Comigo com o Mariano Então a gente achou que eles gente... O assim, plano era eliminar o Iago se ele não ganhasse a prova Eu não queria eliminar o Adriano Porque ainda estava pesando no meu coração. Eu sou jogador emocional, entendeu? Eu acho que todo mundo sabe disso e tava pensando em eliminar o Adriano naquela hora Aí eu falei assim, vamos tentar eliminar o Iago Tirei o foco do Adriano Só que eu não sabia que o Adriano, com a frieza dele Já tava planejando muita coisa por trás de mim E aí meu erro foi ter subestimado o Adriano E ter confiado no Otávio Aí era para ter saído o Adriano peraí, peraí, peraí, vamos destrinchar essa sua fala aí Que você falou de muita coisa Peraí <risos> É... Eu quero saber, se o Iago não tivesse ganhado a eliminação, se vocês acham que teriam conseguido eliminar ele, e o que, que o Adriano tava tramando por trás? O Iago, não, eu acho que o plano já tava fechado em mim desde de tarde, desde a tarde, senão eu já tava fechado em mim, o Otávio só fingiu a tarde toda, tava com a gente, então, de qualquer forma, acho que eu teria saído, só não sairia se eu tivesse jogado o ídolo. E aí eu dou parabéns para o Adriano, porque ele me botou uma segurança e eu usei o ídolo por causa disso, ele e o Otávio. Mas principalmente o Adriano. Porque o Adriano, ele mexe ah, com as nossas opções. Tipo, ele tava, ah. ele tava falando para mim que tá, ficaria de boa em eliminar o Iago. O Adriano, né? E o Otávio, eu juro para você, eu achei que ele não ia trair o Léo. A chance dele é ir com o Léo pra final, entendeu? Na não, não, minha cabeça não faz sentido essa jogada dele. Então, acho que teria saído, sim. É, eu teria saído. E sobre o Adriano, o que, que ele fez? Ele ligou pro Otávio, de tarde... E contou toda a nossa relação, tipo, a minha dele. Contou toda a nossa história no jogo, que a gente decidiu tudo junto até agora. que A gente comandou muita parte do jogo juntos, taranã. E falou que eu tava com o um ídolo. E falou que... Perguntou se ele tinha... Se eu tinha falado desse ídolo pro Otávio, eu não tinha falado. E aí eu acho que o Otávio decidiu me eliminar porque ele achou que o F3... Acho que o Adriano falou que o F3 era eu, Mari e Léo pra ele. Porque tipo, o Otávio era só um número pra ele. Pra mim, pra Léo e Mariana. Aí eu acho que já mudou a cabeça do Otávio. O que me deixa triste é porque o Otávio fala que é meu F2, e eu acho que quando você quando é uma pessoa F2, você liga pra ela e fala, olha, o Adriano falou isso e isso, isso de você. É verdade isso que ele falou? Porque quando você é um F2 de uma pessoa, você confronta ela desse jeito. É, mas até... Porque se ele quiser dar um blind, ele tá certo, né? Ele tá certinho, é, não, né? e também, assim, tem o fato de que é, o Adriano deve ter argumentado direitinho, muito, né, não. da parte, ah, é, a parte de... Você nunca joga com o Adriano, porque o bicho, ele fala muito bem, ele te deixa num, num nível, assim, de confiança, assim, cara, o Adriano é tudo pra mim, você fica desse jeito, <risos> do jeito que ele fala. <risos> pensando aqui, pelo, pelo lado do Otávio recebendo essa ligação. Aliás, eu quero falar do Otávio também, porque tem uma coisa aí que eu quero é, entender. O Otávio recebendo essa ligação do Adri é, e assim, tendo, tendo sido confrontado com tanta coisa que você tinha escondido dele, ele pode ter desistido de te de, de, de considerar um F2 nesse momento, né? É uma coisa compreensível também. Agora, uma coisa que é, uma coisa que me chama a atenção aqui é porque até agora, sem exceção, todas as pessoas que passaram por aqui falam que o Otávio mente mal, que não sabe mentir. E uhum. aí ele ficou a tarde toda e a noite toda, tipo, convencendo vocês, ele conseguiu convencer vocês que ele tava com vocês? Conseguiu. Eu vou dar esse... esse... não queria falar bem do Otávio no chá, mas eu vou, eu vou dar esse prêmio pra ele. Foi a primeira vez que ele conseguiu convencer, sim. Mas, assim, eu acho que eu fiquei, eu fiquei muito fechado na ideia ele de que não ele não chama... Como é que é? Desculpa. Ele não te chama de amigucho. Não. <risos> não chama. <risos> Passei muitos momentos bons com o Otávio, porque ele bêbado mandava cada vídeo maravilhoso pra mim. Eu morria de, é, de, de vestido de drag, maravilhoso, sabe? E aí ele passou essa tarde toda mentindo pra gente, mas o que mais fechou minha cabeça foi a ideia de que o Otávio nunca trairia o Léo, porque a chance dele era contra o Léo. Falei assim, se alguma coisa acontecer, ele vai falar pro Léo. Porque não, eu não via sentido dele ir com três pessoas, já que Água e, e, e Adriano, que estavam visadas pra ganhar o jogo, sabe? Eu não vejo como isso melhora o jogo desse sem, sem ele ir com o Léo. Porque ele perderia o Léo e a Mari, com certeza, nessa jogada. Olha só, mas aí tudo bem. Você tá falando aí que o Adriano passou confiança em você, que o Adriano disse que aquilo, mas o Adriano era o alvo de você. Era o alvo, né? Não seria o então, que tivesse ganhado a prova, né? Tá, mas você acha que o, o Adri sacou que ele era o alvo? Sacou, acho que ele sabe que é o alvo desde o F7, né? Todo mundo vai querer eliminar ele agora porque ele sabe que se ele chegar na final ele ganha. Ele fala isso pra todo mundo. É... E o... Ah, enfim, o Otávio deve ter falado pra ele também que, era, que ele era o ah. alvo, né? Aham, com certeza. Ele falou tudo que a gente falava pro Adriano. Tá. Perfeito. E aí vocês vão para um CT. Gente, que sangue frio de vocês dois. Porque assim, Adriano e para um CT contra uma pessoa que tem um ídolo e que pode usar <risos> esse ídolo e, e tirar ele quando ele é o alvo e você ter um ídolo na mão no F7 e, não e sair não. com isso. O meu... Vou carregar isso pra vida, Alvaro, pra vida, sabe, eu acho que, porque assim, eu falei já para todo mundo que eu tô, querendo ou não, acho que eu vou sim aposentar dos jogos agora, joguei esses dois jogos, para acabou para mim, porque não vou ter muito tempo agora, Só, quem sabe daqui a uns três anos, dois anos, não sei, mas eu acho que vou dar uma aposentadinha, e eu acho que isso vai ser um o momento, vou... um momento que eu vou mais levar na minha vida, porque assim, se eu tivesse seguido a estratégia do Sérvola de falar assim, toma meu ídolo, eu quero pelo menos melhorar minha colocação de Romênia, que é o que ele fez no não sabia que ele usou o ídolo, né? Tipo, eu não vou sair na F10, eu quero chegar pelo menos na F9 e melhorar minha colocação. Se eu tivesse tido esse pensamento, eu não teria sido eliminado e teria anulado quatro votos em mim. E eu estaria com Adri... com Mari e o para na outra rodada, seria 3-3, né? Se desse empate, eu tinha comprado a imunidade a pedra púrpura ainda. Então, eu tava com o jogo pronto para chegar na F5. Entendeu? E aí eu acho que eu vou levar isso para sempre na minha vida. O maior, o maior erro não foi ter jogado esse ídolo para melhorar minha colocação. Ah. Entendi, eu não tenho esse problema Amigo, eu desperdiço todos Eu jogo ah. tudo assim oh, meu meu filho, Eu vou usar aqui Entendeu que vai que alguém me elimina Esse, esse sofrimento eu não consigo entender Porque não passei por ele, amigo Eu desperdiço Agora, Olha só, você fala que você é um jogador emocional E da, fala também Da sua relação óbvia com a Mari Que eu acho que era óbvia mesmo para todo mundo E vocês jogaram juntos desde o dia 1 Sim. Você ia trair a Mari em algum momento? Ou você não. pretende levá-la para frente? Não, não ia trair a Mari porque... É, a partir do momento que eu não vi sentido de que o meu jogo e o dela fosse um melhor que o outro, eu percebi que não precisava trair ela. Tipo, a gente ia ter um embate fodido no FTC. Ela, com certeza, sairia com um pouquinho a mais de... de a, sairia à frente de mim porque... O júri gosta mais do jogo dela porque ela falava mais com o pessoal. Também tava não tava falando tanto, né? Mas eu preferia ter um embate com ela no FTC do que traí-la. traí Trair ela não ia, não. De jeito nenhum. E assim, foi bom e porque assim, o meu jogo, desde o início, foi fazer o maior número de relações possíveis que as pessoas confiassem, confiassem em mim até dar um ídolo para mim, por exemplo. O que aconteceu. E aí eu fiz uma, uma relação muito forte com a Adriana, fiz com a Nayara, fiz com o Iago... Agreguei muita gente ao meu círculo E a Mari agregava ao círculo dela Então querendo ou não, nós dois no centro Tava com muita gente em volta da gente querendo jogar, entendeu? Então não via sentido Sim. de trair ela Eu não trairia, iria para final Eu, ela e Léo Agora, vamos falar ah, Você ia levar Mari e Léo para final Seus planos e eram esses Éramos um F3 fechado Tá, muito bem é, então vamos falar sobre isso. Então que era aquela pergunta que eu falei que ia retomar, vou retomar agora. É, é, as pessoas ficam assim: meu Deus, tem que levar um FTC decente. Eu não quero que você repita a situação de tal jogo, que foi um FTC horroroso, porque as pessoas que estavam lá no mereciam etc. Só ah. chega no determinado jogo que aquelas pessoas estão ali e elas são os seus oponentes mais fáceis. É mais fácil você vencer essas pessoas no final do jogo. É, quem você acha que teria esse peito de falar assim? Não, vou eliminar os mais fracos aqui, porque eu tenho o jogo para ganhar dessas. Ah, eu acho que, do que sobrou. Acho que quem tinha mais chance de fazer isso era eu, eu acho que é o Iago, porque não sei. Eu acho que ele tá meio deluído no quanto ao jogo dele. Ele, ele é um jogador muito bom, tá? Não tô criticando ele. Joga o Iago é jogador bom, mas ele tem um, um, um, sei lá. Ele fala que tem muita jogada nas costas dele eu não concordo, eu acho que não tem muita jogada assim ao ponto de ele falar para mim que conseguiria vencer o Adriano, por exemplo. Ele já me falou para mim que acho que conseguiria vencer o Adriano. Eu não acho, eu acho que o Adriano vence de todo mundo. E eu já falei isso. E muitas muitas jogadas tem peso mais meu e do Adriano do que do Iago, por exemplo. Então acho que o Iago seria essa pessoa que falaria isso e levaria, por exemplo, o Adriano pra final. Mas todo mundo tá pensando numa final agora para vencer, né? O, o Todo mundo quando chega nessa parte do jogo, é, eu acho que é hipócrita quem fala que ah, vou levar os, os melhores jogadores. Ninguém vai levar o melhor jogador porque tá todo mundo ali querendo vencer o jogo. Então a gente está pensando numa final que. E assim, na minha visão, afinal, eu, Mário Léo, estaria equilibrada de alguma forma, mas eu conseguiria vencer a minha cabeça, né? Entendi. E quem que você acha tirando o Adriano? Que eu acho que você tá por aí, amor. Você deu uma travadinha. Ah, não, foi. É, quem você acha, tirando o Adriano, que tem um, um percurso mais difícil agora para chegar até a final? Eu acho que ele, a Mari, e a Jaque são três pessoas que têm um percurso mais difícil de chegar na final, por conta dos alvos jogados pelo pelo pessoal do chá e pelo júri também já falando que Sardinha deixou, né, que volta na Mari e na Jaque, se precisar. E aí o Cévo também falou que a Jaque e o Adriano são pessoas que têm jogo mais sólido, então querendo dar na visão de todo mundo, eles sabem que se eles forem pra final, eles levam. Talvez. Não sei. É porque a FTC muda tudo, né? Você chega na final, vê um FTC completamente diferente, aí você fala, putz, tem nada a ver com o que eu tava achando. Beijo, Gustavo! <risos> eu sabia que você ia falar! Dele. <risos> Gente, vocês levantam a bola para mim, eu corto, acho. <risos> Perfeito, Gustavo, eu amo. Hum. Vamos agora para as estrelinhas, então, meu amor. Todas as estrelinhas, você tem 16 estrelinhas, estavam muito caras, não, não, cara, não pude te dar muitas <risos> estrelas. Então, tem apenas um 16. É o primeiro zero que saiu? Hã? Como é que é? Eu dei um zero para uma pessoa. Foi o primeiro zero que saiu já teve outros zeros? Eu não estou lembrando. Ah, é, já teve zero. Toma, nunca levei zero. Vamos lá. Vai. Adriano. Três. Jaque. Uma. Léo. Cinco. Temos seis, nove até agora. Mari. Cinco. São então, dez, quatorze. Otávio. <risos> Zero. E o Duas Sentiu um rancor aí, hein? Nessas estrelinhas do mundo Será, amigo? Você quer comentar alguma coisa da sua distribuição? Assim, é... Eu sou um jogador que depois que o jogo passar Eu sei que eu vou esquecer tudo E vai ser tudo de boas pra mim e tudo mais Mas agora, como jogador, no momento Ainda... Pesa esse, o que as pessoas Jogadores fizeram comigo, não o pessoal dela tá? Então por isso que foi A distribuição dessa estrelinha para mim 5 é, e 5 pra Mari Eu não tenho como dar 5 para eles As pessoas as duas pessoas que mais é, me deram abertura que conversaram comigo quando eu precisei Que jogaram comigo Até o fim, e o jogo Da Mari é bom, por isso esses 5, tá? Pra Mari realmente o jogo dela é bom Vocês vão ver, se ela chegar na FTC ela vai explicar direitinho O que ela fez, ela tá com um jogo muito bom todos aqui tem um jogo bom, a gente, chegar no F6 não tem como não estar tá com um jogo bom até aqui, né mas o zero potável é pelo pelo jeito que ele tá jogando, eu não concordo do jeito que ele tá jogando até agora é... pesou a minha eliminação claro, dar esse zero para ele, né não tem como <risos> não ter pesado é... mas acho que o jogo dele de todos até agora tá sendo sim o pior, não tá bom na visão de ninguém, na minha tá muito menos <risos> é... do que o pessoal tá achando então esse zero vai pra ele por causa disso. Espero que ele melhore nessa final e consiga aí me. se chegar na FTC me falar o porquê de todas as coisas que ele fez. A Adriano, 3, porque de todos os outros três que sobraram, ele, eu fui tipo por, por prioridade. Sobraram três: a Adriano, Yago é, e que Aí eu dei três pra Adriano, porque pra mim ele é o melhor. E Yago, 2. Precisa melhorar muito. E a Jaque, 1. que também tá, tá meio deluginou quanto ao jogo dela. Eu acho que ela vai ter que provar muita coisa ainda no final. Acho que ela... Ficou inflada pelos comentários que o pessoal deixou pra ela, Acho que ela tá jogando muito bem, não sei o que, ela fica toda hora. É, como é que ela fala? Em todos os conselhos é. Ai, Coreia vai é ser dizimada, me subestimem. Ah, ela sempre fala isso, eu não aguento mais ela falar isso. Mas, enfim. <risos> Mas todos têm, pra mim, assim, na minha cabeça, todos têm chance de ganhar, tá? Não, não descartei votos de ninguém, não, e todos têm chance de ganhar. Só me provar na final o jogo que fizeram. Muito bem. Você tem uma torradinha anônima, amigo. Esses jogadores, eles são, olha só. Alguns <risos> dos jogadores que estão sendo subestimados pelo júri têm um jogo melhor do que aparenta. Alguns jogadores que foi subtar. Tem, tem sim um jogador que está sendo subestimado pelo júri e tem um jogo melhor do que aparente, sim. Acho que eu não vou falar não, porque vai dar um alvo sinistro nele aí. Mas tem, tem dois jogadores aí que eu acho que vão conseguir contar muita coisa na final, se chegarem, que vai surpreender o Júri. E um deles não é, é a aí. Mário Léo, tá? Deve estar tipo, ai, a Mário Léo, a Mário Léo, mas não é. Ou seja, um é e o outro não é. <risos> tá, não sobra muitas opções, né? Façam aí suas contas. Quem tá sendo Exatamente. subestimado aí? Exatamente. Bom. Vamos para os torrõezinhos, você recebeu alguns, e eu esqueci, gente, queria pedir desculpa pela plateia maravilhosa, que mandou vários torrões para o Serra, e eu não li quase nenhum, mas Já enfim. Já estão no post, né? É. Eu, vou, eu vou tentar melhorar isso, se, se o chá continuar para as próximas vezes, porque é muita, eu recebo mensagens pessoais da minha vida também, né? E aí eu esqueço, <risos> né? Eu, elas se perdem aí no, no, no limbo Vamos lá Um, dois, três, quatro torrões aqui pra vocês Primeiro torrão é da Débora Raffling, eu não tenho palavras para essa eliminação Às vezes o coração chega a doer vendo alguém como você sendo eliminado nesse jogo Mais uma vez você brilhou Mais uma vez você foi responsável por tantas jogadas E tanta dominância nesse jogo Que fico muito triste de te versar ainda agora Muito triste mesmo Bali, para mim, era o seu momento e a sua vez. Eu brinco que eu te daria um sprint duplo, porque o seu jogo em Romênia foi tão espetacular que realmente merecia junto com o Lemes. Mas em Bali, você elevou isso a outra categoria. Volte para a vida, para o mestrado, e vamos curtir ainda muito nos vagalumes. Agora terei tempo para lhe conhecer ainda melhor. Um beijo enorme da sua torcida e fã de carteirinha. Axol, é Axol. Débora, gente, maravilhosa, ela tá desde o início torcendo pra mim. Eu acho que eu nunca tive uma torcida tão gostosa, assim, de, de presenciar no privado, sabe? Ela não era uma torcida, tipo, go Rafley no, no, no post. Era uma torcida no privado, mesmo falando, vai, Rafa, eu acredito em você, não sei o quê. Eu falo, amiga, não tô acreditando tanto no meu jogo. Ela, você tá fazendo um jogo espetacular, perfeita. Então, assim, quem, quem é, quer ter uma torcida maravilhosa, assim, e tiver uma igual a da Débora, vai ser muito. É bom pro teu jogo mesmo, de, de acreditar em você mesmo, porque ela te ajuda nisso. A Debra é maravilhosa. Todo mundo sabe que ela é perfeita e espero que ela consiga ainda entrar no, no VD e arrasar também. Beijo, Débora, Eu te amo. Próximo torrão é do BG. Ah, perfeito. <risos> Amigo, eu já te falei várias vezes, mas volto a dizer aqui para deixar registrado que sou muito jararafla, em sim, e com muito orgulho. Mas... Tinha como ser diferente. Você se tornou minha maior torcida de Bali desde o momento em que se mostrou, em que me mostrou seu vídeo de abertura, onde você quase atirou o fogo em si próprio em prol de uma boa abertura. Como não vibrar e se empolgar com tanta dedicação? Você, sem dúvida, foi incrível do início ao fim, em especial nessa última semana, pois desde o início sabíamos que igualar sua colocação de Romênia em All Stars não seria uma tarefa fácil, mas você mesmo assim conseguiu. Toda vez que conversávamos sobre o jogo, eu ficava mais orgulhoso de ver como você estava trilhando seu caminho nessa temporada. Sua paixão e dedicação pelo jogo sempre falaram mais alto e você encarou de cabeça, de cabeça alguns obstáculos que muitos não encarar, encarariam. E isso só mostra o grande jogador que você é. Vou chorar. Ob hum. <risos> <risos> Obviamente, não acaba não, tá? Tem mais. Obviamente, eu fico triste de não te ver na final mas ao mesmo tempo fico feliz de saber que você saiu satisfeito e orgulhoso do seu jogo exatamente da forma que deveria ser parabéns por ser esse jogador incrível e obrigado por ser esse amigo maravilhoso quero que encontrar o Shelly logo para mais icônicos reviews de caixinha de bis que são ai, tudo para mim ai, conte comigo pronto <risos> a gente beija é... sério eu acho que foi a, a amizade assim que mais ele levou durante os tempos, assim, principalmente durante o jogo, é, esse review que ele fala. <risos> eu não encontrei, eu saí de manhã com uma blusa de frio, cheguei na rodinha que ele tava e simplesmente tirei um, uma caixa de de dentro da minha blusa de frio, assim, aí fiz um... <risos> Ele ficou louco, tipo, caralho, você tirou uma caixa de bicho, velho? Obrigado, <risos> ah, amigo, você, é, durante o jogo, foi a pessoa que mais me durante o jogo até antes é a pessoa que mais me, me impulsionou a fazer tudo a acreditar também você e Débora e acho que tua amizade vai ficar para sempre para mim de verdade obrigado obrigado obrigado Ah, inclusive as suas palavras depois do da minha eliminação foram as mais reconfortantes fora do jogo foi as mais ai gente acho... eu amo esse momento for eu falo que <risos> meu padre preferido é Alvinho, mas estou verdade... ruim <risos> na verdade eu estou ruimzinho Aliás, que a gente pulou, o tocando Alvinho. Nossa, ah! já foi tanto alvo que eu coloquei no coitado do Adriano. <risos> que coisa ah, mas a gente vai voltar, tá? Vou terminar vai os voltar torrões, voltar. e vou voltar no Tocando Alvinho tá, Gente, eu esqueci o meu quadro preferido, não ah, pra gostar. Tá o que, é que eu faço com os jogadores? Obrigado. <risos> o próximo torno é da Mari. Ai. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Pra quem entrou achando que ia ser FB e SB, depois ia ser Swapfucked, que seríamos os primeiros eliminados da Merge, nossa jornada nos levou bem longe, né? Eu tô muito orgulhosa de você, meu amor. Eu te amo e tô feliz que poderemos voltar a falar de macho em paz, sem paranoias. <risos> Voltou! Amigo, assim, eu acho que eu e Mari fomos uma dupla... Por isso que eu falo que, que o meu triunfo no jogo talvez tenha sido conseguir longe com esse alvo que eu cheguei com a Mari, sabe? Desde o dia 1 todo mundo já sabia que eu e Mari seriam umas duplas quase inseparáveis, porque todo mundo viu no que a gente era inseparáveis, <risos> né? Um tava cagando e o outro tava segurando a porta pra ninguém entrar. Então <risos> eu então, acho que o é... nosso maior triunfo foi ter chegado longe juntos. E eu não tenho o que falar, acho que a Mari sabe tanto que eu amo ela e o tanto... que eu a amo. E o tanto que, que ela representa pra mim, assim, no jogo. Sabe? É, é, no jogo e na vida real. É tudo. Eu ela acho é, que é eu tudo. Um coach pra divulgar a sua entrevista. Um então tava cagando é que... e o outro sentando ah! a porta. <risos> e não deixou entrar, pelo menos, serviu. Né? É. Tião, maravilha o é próximo... do jogo. Hum. E o próximo torrão do seu rival Adriano tira eu vou matar o Adriano tá vendo vem mexer com os meus sentimentos de novo agora amigo parabéns pelo seu jogo você é uma pessoa extraordinária doce e cativante e um aliado bom demais para ser verdade agora eu sei admiro muito teu admiro muito teu amor e dedicação a Survivor e ao Star mesmo com tantas adversidades que te rondaram Obrigado por ter tornado a minha experiência em tão divertida e significativa e por ter me ensinado a amarga lição de separar jogo de amizade pessoal. Porque é assim que eu te considero agora. É, depois de tudo que eu falei dele, e agora eu vou falar rápido em pessoal, é, não tenho que falar do Adriano, tipo, de pessoal. Ele me ajudou muito, porque eu passei por muita coisa nesse período de jogo pessoal mesmo, de, de vida, e aí acho que foi as pessoas que mais me ajudou e ele estava aí 24 horas por dia para mim. É, fora do jogo acho que nossa amizade tem está num patamar assim bem acima de muitas que eu considerava antes. Então acho que chegou aí num patamar supremo assim de amizade. Eu amo muito o Adriano, amo muito. Tô torcendo para ele, independente do que eu falei, tô torcendo para ele ganhar porque eu sei que o jogo dele está muito bem feito, muito maravilhoso. E só até agradecer a amizade que Barry me trouxe, que eu acho que foi uma das maiores amizades de jogos que eu já tive, assim. Perto de Romênia e dessa foi uma das maiores. Sim. Obrigada, Adriana. Te amo mesmo que você tenha me eliminado. Obrigado, obrigado. Você é maravilhoso. Hum. Bonito. Gente, quebra clima total, né? Que eu vou sair dos torruins e vou protacando o Agora é. vamos. Vamos dar até a feição aqui, galera. <risos> ah, é isso. Bom, vou deixar para você falar suas palavrinhas bonitinhas depois do Alvino, então. Amiga. Tá bom. Três números para mim de uma seis. 1 vezes um 3 e 6 Adriano, Otávio e Jaque. Para quem vai o Alvinho e por quê? Uh, não vou falar do Adriano, porque eu já dei muito alvo nele. O Otávio não tem que tacar alvo, porque o jogo tá ruim. Fala da Jaque. <risos> é, ainda bem que teve esse momento, porque eu acho que de todos foi a que eu menos falei, né, da Jaque. Uh, o meu alvo vai em forma de crítica também, porque a Jaque... Eu não sei, eu acho que desde o início do jogo ela tá assim com um jogo bom, mas não ao ponto dela de tá achando que, que. do jeito que ela tá achando que tá bom, sabe? Então eu acho que, é, da mesma forma que ela reclama que ninguém fala com ela, ela também não fala com ninguém, então eu acho que ela tem que melhorar isso. Mas, é, se deixar ela chegar na final também, eu acho bem possível dela ganhar, então o vai pra ela. Cuidado com o Jaque, que eu acho que o Jaque foi um, um pilar, tipo, bem necessário nessa minha eliminação ela quando ela quer, ela consegue sim fazer as coisas e ela é uma boa mentirosa, tá? Ela é uma mentirosa que você não percebe que ela tá mentindo e isso é bom nesse jogo, então o Al vai pra cima dela, cuidado com o Jaque eu tentei fazer uma apologia com Jararafem e Jacarafem mas não consegui, aí o do chefe tá lá eu queria botar o nome de cobra também ah. é. na, na Jaque, na jaque. Na, na jaque. Na... o Alvinho vai na Jaque Ai, ai. Gente, olha aí, eu botando a bebida no bolso. Eu acho que Acho que nós seríamos bons aliados. Aquele fechamento eu, que eu fiz pro próximo: é, Fans vs. Faber. E vá, se entendeu? Escondi, <risos> sem esconder. Ninguém, eu aqui <risos> <já>. <risos> Aposentei. Vou resgatar esse vídeo fazer uma edição, jogar já no, no, no chat da, da, da tribo. É isso aí, que vamos fazer. <risos> amigo, também, né? Mas enfim, tô feliz aqui no chazinho. Acho que foi uma experiência legal e foi muito legal. Tá sendo muito legal falar isso para as pessoas que eu ouço isso todos os dias, né? Que ah, meu Deus, você tinha que tá no All-Stars e tal. Eu adoraria estar jogando, mas acho que tá aqui fazendo as entrevistas também do All-Stars com essas pessoas que eu já conheço, que eu vi jogando e tal, que eu já tenho alguma, alguma relação, intimidade também tá sendo bem divertido, tá bem gostoso fazer o chá também. Não, não tenho do que reclamar. Eu que é, é, é, amigo, agora é isso. Se você acha que ainda tem alguma coisa, ainda quiser atacar um alvinho em alguém, tiver alguma coisa ainda para falar, você pode falar. Se não, você pode se despedir das pessoas. Ah, eu, que eu tenho que falar é que eu saio de verdade orgulhoso do, jo do, jo do jogo que eu fiz. Eu acho que o é importante, quando você sai de um jogo, é sair satisfeito. Claro que a gente vai ter... Para sempre eu vou... Tá ali em cima na, no meu short, o ídolo, <risos> saí com ele no bolso, então isso vai me assombrar para sempre, mas o jogo que eu fiz, eu, eu tenho orgulho do que eu fiz, eu tenho orgulho da, do quanto eu consegui segurar as pessoas do meu lado, vim receber meus primeiros votos nesse CT, né, então isso acho que é outro triunfo, fui o último jogador a ser votado, ninguém me tinha mirado em mim até agora, então também é outro triunfo, eu agradeço muito a todos que jogaram comigo, tu, esse cast, fundamentalmente eu achei um cast muito coeso, muito, as pessoas são muito divertidas em todos os aspectos moderação, não tenho que reclamar também, tipo quatro, são o que? Seis, sete pessoas, eu nem lembro quantas pessoas são que fazem disso, sabe, uma coisa triunfal, é um jogo triunfal, e todo mundo tá ali se doando, porque a gente sabe quanto ele se doa então também quero agradecer muito a moderação é, Devo estar me despedindo agora dos jogos então também pode ser um adeuzinho aí não sei se é até breve, mas um adeuzinho de, de, de jogos. Vocês não vão ver Raflinho aparecer mais em jogos. Mas vou estar sempre na plateia, torcendo para vocês. É, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Você é muito perfeito na nossa vida. Nós te amamos muito. Vamos fazer um, uma festinha para você. Não encontramos só para agradecer. Assim, botar um, um alvo bem grande, botar você na frente e ficar beijando. <risos> <risos> Para ah, não é hora de fazer essas coisas comigo <risos> é Não é tira. hora é. Eu e vou com é vocês é. também O cash que fica O F6, boa sorte a todos Todos vocês estão com chance de ganhar Arrasem, tomem conta do seu próprio jogo agora é, Façam uma boa final Um bom F6, um bom F5 Um bom FTC, a gente tá aí para jogar E obrigado a todos que estão sendo por mim desde o início, vocês são tudo para mim também. Obrigado a todo mundo. E é isso. I love you island. Olha, ai, vamos lá. Eu queria te agradecer também. Você é uma delícia na minha vida, é uma fofura, eu sempre me tratou com tanto carinho. Obrigado pelas palavras carinhosas. Eu também amo vocês todos do cast. É real, assim, real de verdade. Eu tô. Cada chá que eu faço, eu me divirto, é, eu, eu, eu brinco com as pessoas, eu sinto liberdade com as pessoas. E isso se deve ao fato também de que vocês são amorzinhos da minha vida, que me dão essa liberdade, essa oportunidade de fazer isso também. Então, obrigado. É, eu espero, de fato, que não seja uma aposentadoria. Todo mundo já falou que ia aposentar e voltou atrás, entendeu? É sempre assim, né? É. Não pode voltar atrás. Sobre o ídolo, não fique com isso na sua cabeça, entendeu? Vários grandes jogadores já... É, vários grandes jogadores já foram eliminados com o ídolo no bolso, você teve seus motivos o ídolo ia ser super estratégico para você também depois, entendeu? então pode ser que você tivesse se salvado agora e saísse depois na F6 então, quer dizer é... É, não, é uma, não é uma grande questão também, acho que você, você fez o que você acreditou e é isso que importa gente vocês que acompanharam essa delícia de entrevista reta finalíssima agora. Eu estou enroladíssimo para fazer esse charuto agora no final. Mas vamos acompanhando. Tenho certeza que, independente do que acontecer daqui para frente, a gente vai ter um FTC surpreendente. Acho que as pessoas têm, sim, claro. o que dizer. Hum. E essas pessoas a, a gente acha tá, que estão falando aqui que elas não têm o que dizer, eu tenho certeza que elas vão ter alguma coisa para contar também caso é. ela chegue na final. Então... Acho que vai ser interessante. Acho que a gente não vai ter uma final, uma, uma vergonha de final aqui embaixo. Não vai ter. Então, a... Independente é. do final, vai ser ótimo. É. Então vamos acompanhar essa reta final, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo Chá com Alvinho. Tchau. tchau, tchau.